Por drywall, fala aí, galera. Deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal. Estamos aqui na, na, na obra, aqui, onde nós fizemos esse mezanino. O Danilo tá te mostrando aqui, tá? É, inclusive, Danilo, mostra aqui, vem cá rapidinho aqui, ó. Nesse pedacinho aqui, ó. Que ainda dá para ver. Hoje. Tá vendo, pessoal? É... Aqui vocês estão vendo, a janela. Tá? Olha só que porta bonita, pessoal. Porta bacana aqui que o cliente colocou aqui, ó. Aqui, pessoal, é uma cozinha, tá? Pia. Esse balcão pra levar essa pia, ele é de drywall. Danilo, vê se tu consegue pegar aqui embaixo. Filma aqui embaixo aqui, que daqui dá, dá pra ver. É... Bota aqui assim, ó telefone assim ó tá é, então esse, esse balcão aqui é é um balcão de drywall tá colocou aqui a pia de granito aqui tá aqui ó drywall drywall tudo que drywall cerâmica no chão cerâmica na parede muito bonitinha ficou a cozinha tá muito bonitinha ficou a cozinha Porta muito bonito. O cliente, esse cliente aqui, ele gosta dessas portas envernizadas. Aqui, pessoal, aqui é um depósito que ele fez. Olha como é que ficou de fora fora. Muito bacana, tá? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem o Aqui, ó, aqui tá super gostoso a temperatura, né? Aqui, hoje a gente vai botar telha sanduíche, tá, pessoal? Tirar essa provisórias que ele botou aqui para né, botar ter nessa aqui hoje não, esse, esse mesmo, local aqui é outra sala e aqui é outra sala aqui pessoal foi naquela naquele vídeo que eu me pendurei né foi aqui então o que, é que eu quero dizer isso pra você pessoal era um espaço que o cliente tinha e era um espaço que estava aqui perdido então ele resolveu fazer esse mezanino aqui nós fizemos um mezanino, fizemos as salas aqui, ó, salas aqui, cozinha, e ele conseguiu aproveitar a parte de baixo para poder fazer outro frigorífico, outra geladeira, porque aqui é, é, é um depósito, é um distribuidor da Nestlé, e, e ele precisava de mais espaço, então ele conseguiu aproveitar. E ele precisava de mais espaço, então ele conseguiu mais espaço é, através dessa obra Se você, às vezes, né, tem um galpão, tem um escritório Tem um bom pé direito Fica a ideia para você conseguir mais espaço Conseguir criar outras, outras áreas de uso dentro da sua empresa Ou até mesmo na sua casa Se você tem uma casa aí Quer construir o segundo andar, o terceiro andar Pensa aí na construção a seca que vale muito a pena, tá bom? obrigado aí fica um abraço para vocês, como eu é louco por é Drive wow.